Olá pessoal, tudo bem? Daniel Simões, sou profissional da área de, de SEO, de, de marketing digital já há bastante tempo e, e eu sigo esse cara fantástico, fabuloso, esse profissional brilhante que é o Rafael Rezende, Rafael Reis é, eu fiz o curso dele, realmente o conteúdo que esse cara tem é insano se você está em dúvida, se você deseja é, deixar o seu negócio, expandir o seu negócio, ter uma tonelada de visitações através do, do, das referências do conteúdo do Rafael, faça. Faça, eu assino embaixo e eu endosso. Esse cara, ele é fantástico, tá bom? Não tenha dúvida, pode fazer. Depois, se você não gostar, você vem reclamar comigo. Eu assino embaixo. Um abraço, tudo de bom.